Tudo bem? Eu sou o William Silva Continuando aqui o assunto né, que eu gravei semana retrasada se não me engano, sobre harmonia aplicada ao teclado nós falamos sobre a formação do campo harmônico maior em tríades hoje nós vamos trabalhar com as tétrades e também vamos entender o que são acordes dominantes, ok? Então antes da gente continuar o tutorial não esquece de deixar o seu like comentar no vídeo de onde você está assistindo esse tutorial, ok? E para não ficar aqui nas minhas palavras, né? às vezes vocês acham que eu não leio, né, vou mandar um salve aqui para algumas pessoas aí, tá, que sempre comentam os vídeos, vamos lá? É, eu tô aqui, lógico, com o celular na mão, porque não dá para ler todos os nomes de cor, né, então vamos lá, né, ó. Um abraço aí para XT Informática, ok? Ele disse que é de Curitiba, Templo das Águias, um abraço. Cristiane Barbosa, de Portugal, ok? Oi, professor, tudo bom? Eu sou de Curitiba, acompanhando do celular o Sidney P. Cruz, ok? Ó, tem aqui também, ó, é, Brício Carreira, de Garapé-Açu, no Pará, ok? Ó, um abraço aí também para o Madrina Emanuel, tá? Ele tá dizendo aqui, ó, estou vendo o vídeo a partir de Luanda, Angola. Um abraço aí para você, meu irmão, em Angola, ok? E vamos seguir, vamos seguir. Um abraço aqui para o Marco Antônio José. Ele sempre comenta os vídeos, tá, Marco? Eu sei que você sempre comenta, tá? Ele disse aqui, ó. É, Boa noite, mestre. Maravilhosa escolha. Vale muito. Estou assistindo de Seropédica, Rio de Janeiro. Congregação do Incra. Campo Limpo. Assembleia de Deus Ministério Madureira. Ok? Ontem eu estava no Ministério Madureira lá em Cotia, tá? Com o cantor Elias Silva. Também temos aqui, ó. É, Gesane Santos de Goiás, ok? E vou ler só mais um comentário aqui, pra gente partir aí pro tutorial. Ó, temos aqui, tá, o último aqui que eu vou ler aqui é da Rosilene Borges Bezerra, tá? É, ela disse aqui, ó, lembra de mandar um oi pra nós aqui de Olinda, Pernambuco. Oi pra todo mundo aí de Olinda, Pernambuco, ok? Ok, bom. Não esquece aí tá de comentar no vídeo aí de onde você está assistindo. Também fala o nome da sua igreja, tá bom? Para eu mandar um salve para vocês aí. Um abraço e vamos lá agora partir para o tutorial para entender o que são os campos harmônicos com tétrades. Vamos lá? Nós estudamos na, na outra aula né, de harmonia aplicada ao teclado que os acordes eles são formados a partir da escala com intervalos de terças. Né? Então se eu pegar a escala de Dó, um 1, 2, 3, então eu tenho a terça. 1, 2, 3, eu tenho a quinta. Tá? Se eu pegar outra nota aqui dentro da escala de Dó, tá? Ré. E contar 3, 1, 2, 3, eu vou ter a terça. 1, 2, 3, eu vou ter a quinta. Ré menor. E assim sucessivamente. É, as tétrades. E também eu vou, vou vamos a, até aumentar isso, né? Falar dos acordes com sétima maior e nona. Sétima e nona. Eles vão trabalhar no mesmo sistema, tá? De intervalos de terça Então, ó Se eu pegar aqui, ó Dó Tá? Vamos lá ó, Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Beleza? Se eu pegar a primeira nota, né? Que vai formar o primeiro grau Como eu falei na outra aula, tá? Então eu vou dar um intervalo de terça aqui, ó Um, dois, três Eu vou ter o mi, né? Vou ter a terça do acorde Um, dois, três Eu vou ter o sol Que é a quinta, né, ó? formei um Dó maior se si, a partir dessa quinta eu contar mais três tá dentro da escala ó. um, dois, três, eu vou ter um Si e eu vou formar aqui então um Dó com sétima maior né? aí no programa aqui né ele aparece Dó mais de 7 né Major 7 né então Dó com sétima maior tá ó viu que legal então, se eu pegar aqui, ó, a partir do Ré, usando a escala de Dó, tá, ó, só teclas brancas. Ó. Peguei o Ré, vou contar três dentro da escala, 1, 2, 3, tem a terça de Ré menor, 1, 2, 3, tem a quinta, 1, 2, 3, tem a sétima. Então, eu vou ter aqui um Ré menor com sétima, tá vendo? E depois eu vou ter, lógico, né, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, tá vendo? Sol com sétima, Lá menor com sétima e o Si menor com sétima e quinta bemol, tá? Por que quinta bemol, né? Porque é, A quinta de, de Si menor é aqui, mas por causa da escala de Dó, ele tá forçando essa quinta a bemol, Tá? E as nonas né, como que eu acrescento então, mesmo esquema, ó. se eu pegando aqui ó, 1, 2, 3, eu tenho a terça, 1, 2, 3, eu tenho a quinta, 1, 2, 3, eu tenho a sétima maior, tá, então ó, se eu contar mais 3 a partir da sétima, 1, 2, 3, eu vou ter, tá vendo, eu tô usando os dedos tudo errado né, ó, eu vou ter a nona, tá, beleza, e a nona seria literalmente a nona nota dentro da escala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tá, ó. E como que eu vou formar então esses acordes, tá? Eu vou passar aqui um básico, tá, ó. Você pode trabalhar esse sistema aqui para sétima maior, tá, ó. Tônica, terça, quinta, sétima maior, OK? Vou pegar mais aqui. Se sua mão for pequena, uma outra dica, você pode omitir a tônica tá? e colocar a sétima maior no lugar, por que isso? Porque você ainda tem a outra mão esquerda, então se eu pôr um dedo aqui, eu tenho com sétima maior, tá? Se eu pôr tônica e quinta aqui, eu continuo tendo um com sétima maior, certo? Então, tá, ó, aqui ou aqui, beleza? Aí para sétima, tá? O, no caso aqui o ré menor com sétima, ok? Tá aqui, ó. E, e assim, eu vejo o pessoal falar em sétima menor, mas, mas não tem necessidade, porque sétima é sétima, então ela já é menor, tá? É, você só tem sétima e sétima maior, né? Então, ó, eu posso fazer aqui, tá? Ó, beleza? E na questão do da mão pequena, tudo mais, né? Você pode fazer aqui, ó. Tá? Então o que, que eu fiz? Omiti a tônica e troquei pela sétima. Tá vendo? E assim por diante. Ó. Mi menor aqui, tá vendo? Ó. Viram? Então posso fazer ou aqui, ou aqui. Tá? Fá com sétima maior aqui, ou aqui. Sol com sétima aqui, ou aqui. Lá menor com sétimo aqui, ou aqui, e o Si menor com sétimo e quinta bemol, aqui, ou aqui, beleza? E o acorde com nona, tá? A tétrade, né? No caso, que já passa de ser tétrade, né? Dentro do... deixa eu me lembrar aqui, eu tô ficando velho, viu? Dentro do tratado de harmonia, né? É, ele trata os acordes por quantidades de sons, tá? Então a gente tem aqui um acorde de três sons, que é uma tríade. Um acorde de quatro sons, que é uma tétrade. Aí daqui a pouco vem acorde de cinco sons, entendeu? Seis sons e aí por diante, tá? Se eu quiser fazer um acorde com sétima maior e nona, no caso, olha que legal. A gente falou que Em omitir a tônica. Não é? Por quê? Porque o dedo é pequeno e tudo mais Eu omito A tônica, né? Então, eu posso omitir a tônica Para fazer uma sétima maior Uma sétima maior e nona, né? Tá vendo? Então, eu coloquei a nona aqui ó, Tá vendo? Ou aqui Nona aqui, tá vendo? Então, ó Dó com sétima maior Beleza? Eu precisava de uma nona Faltou o dedo Eu faço o quê? Eu omito a tônica e ponho aqui, tá? Ou também posso fazer assim, beleza? Ou aqui, tá? Então é sempre essa sacada, tá vendo? Ó, Ré menor com sétima. Se eu quiser Ré menor com sétima e nona. beleza? Ou ok, e o um Mi menor dá pra fazer com sétima e nona no campo de Dó quando o acorde está sobre o terceiro grau tá não é bom ficar pondo nona porque vai fugir da escala porque olha só vamos lá ó, pegar a escala de dó tá ó mi vamos pegar três um dois três terça beleza ó um dois três quinta um dois três sétima agora olha isso que vai acontecer um dois três deu nona bemol ó, ó, o som ficou estranho ó. Não ficou bom Por quê? Porque a nona de Mi menor é Fá sustenido Então a nona de Mi menor Não faz parte da escala de Dó, tá? Então com isso a gente pode criar uma regrinha aqui Não vamos usar nona sobre o acorde de terceiro grau O acorde menor de terceiro grau A gente não coloca nona porque foge da escala, tá? Beleza? Só isso, tá? Simples assim, expliquei o porquê Então, ó, mesmo esquema Mi menor você faz com sétima Tá? Se quiser fazer O Fá com sétima maior e nona Você faz aqui, beleza? Ou Aqui, né? Tá? Sol com sétima e nona Você pode fazer aqui Tá vendo? Também pode fazer, né? É, aqui usando Aqui, beleza? Lá menor com sétima e com sétima e nona aqui, ou aqui, tá? E a gente não costuma colocar nona no, no, no menor com sétima e quinta bemol, tá? Por ser um acorde da família dos diminutos, né? Então a gente não coloca nona, tá? É, bom, é isso, tá? É, pra finalizar, quando você entra no assunto de tétrades, você... Descobre aqui um carinha chamado acorde dominante. O que, que é o acorde dominante? Tá? O acorde dominante é o acorde que está sobre o quinto grau da tonalidade, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. É esse sol com sétima aqui que tem esse som meio diferente, né? Pode ser meio nordestino, né? né? Ou pode ser um acorde meio tenso que ele pede para chegar em algum lugar entendeu esse acorde dominante ele tem o objetivo de resolver a tonalidade ele não é um acorde de descanso tá então quando você tá tocando você chega normalmente o quinto ele volta para o primeiro né lá adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso ou aqui nosso ser a ti tá vendo então, ele sempre vai pedir para resolver, tá? Então, a gente chama esse movimento, tá? É, de finalização, de resolução, tá? Resolver. Então, o acorde dominante, ele pede para resolver, entendeu? 5, 1. 5, 1, tá vendo? E aí, é importante você saber isso, tá? Que o acorde de quinto grau, da tonalidade maior é um acorde dominante que ele pede para resolver a tonalidade, né? E aí existem várias formas de se usar. A gente usa ele sus7, né? Sétima e décima terceira, né? Ou então, todas são sonoridades bem conhecidas, né? Também se usa sus, né? são sonoridades bem conhecidas, tá? Entrando, então, aqui nessa questão dos dominantes, tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo, então, os dominantes secundários. O que, que são dominantes secundários? No próximo vídeo eu explico para vocês, tá bom? Um abraço para vocês. Lembrem que aí na descrição tá, tem os links dos meus cursos para você poder estudar comigo, tá? Poder tirar suas dúvidas comigo e ter o meu suporte aí para ter avaliações e tudo mais, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.